me dizer assim, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro de pouco tempo eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, farei tremer todas as ações e o desejado de todas as nações virá, eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? As que estão em pé podem aceitar. O tema da festividade foi um capítulo 2, onde o Senhor fala que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira a primeira casa está fazendo referência ao templo de Salomão em primeira reis, capítulo 6, vai contar a história em que é, Salomão, ele constrói um templo muito luxuoso revestido de ouro por dentro e por fora com utensílios de ouro era a honra de Jerusalém Era a graça de Jerusalém E o tempo vai passando E nós vamos ver que o povo de Judá É levado cativo por Nabucodonosor Quando Nabucodonosor invade Jerusalém Ele vai levar cativos judeus E vai fazer algo pior ainda Ele queima as portas da cidade a fogo Derruba os muros de Jerusalém E o templo de Salomão todo aquele luxo que era contemplado foi destruído e os utensílios roubados durante 70 anos o povo de Jerusalém está sendo cativo na Babilônia por Nabucodonosor mas tudo isso estava se fazendo promessa se cumprimento de uma promessa em que Jeremias falou no capítulo 25 se arrependam dos seus maus caminhos se voltem para Deus Deixem os deuses idólatras Porque se vocês assim não fizerem Vocês serão levados cativos O povo não dá ouvidos E a consequência foi o um cumprimento do que Deus estava falando durante anos e anos O povo está sofrendo sob o poder da Babilônia Só que o tempo vai passando e Nabucodonosor não, não é mais o que governa em, em Babilônia Ciro é o novo rei, é o novo governador Quando Ciro assume o poder, ele vai assinar um decreto Que decreto é esse, Vanessa? Um decreto que permite que os judeus retornem à sua terra natal E quando ele libera o povo voltar à sua terra natal Ele assina outro decreto que permite com que eles tenham mantimento Tenham materiais para se restabelecer em Jerusalém eles recebam gatos e melhor ainda, os utensílios que um dia foi roubado do templo mais de 5 mil utensílios são devolvidos para o povo de Judá, e nessa, nessa dimensão, nessa reflexão eu já quero liberar sobre as nossas vidas uma palavra, que tudo que o inimigo tocou na sua vida, se em tudo o inimigo tocou na sua família, tocou nos seus bens, tocou Restituição, porque quem entregou nas suas mãos foi Deus. No momento pode estar até paralisado, mas no momento certo vai haver a restituição. Então, Ciro devolve quando o povo de Jerusalém retorna à sua cidade após dois anos estando lá. Eles começam então a edificação do templo. Zorobabel ordena que haja a rede do templo. E o incrível de tudo é que quando eles começam a edificar o templo em Esgas capítulo 3 versículo 12 Vai dizer que muitos sacerdotes, muitos levitas e anciãos Quando viram a fundação do segundo templo, eles começam a chorar e se lamentar Eles começam a se lembrar do quão luxuoso era o templo de Salomão Do quão era lindo, do quão era rico então perceba, eles estão vivendo um novo tempo mas continuam presos ao passado só que na mesma promoção em que muitos choravam de tristeza muitos choravam de alegria e jubilavam então eles continuam a obra quando a obra está sendo encaminhada surgem opositores quando aqueles homens veem que a obra está se encaminhando eles vão dizer, Deixa que a gente edifique o templo com vocês Só que eu entendo que quem está embutido em uma obra Ele tem visão de Deus Ele tem ligação com os céus E automaticamente ele tem a revelação de Deus o que fazer Quando aqueles homens se mostram com boa intenção Pedindo para edificar o templo A resposta de Zorobabel é a seguinte Não nos convém que edifiquemos o templo com vocês A deuses estranhos e ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus eles se apostatavam da sua fé quando aqueles homens recebem um não de Zorobabela eles ficam inconformados oprimem o povo contrata pessoas para desanimar e o povo até luta contra a oposição só que passado o um tempo eles estão largando a obra porque a oposição foi maior porque a pressão foi maior e a obra fica parada por cerca de mais de 15 anos Por causa da pressão em que eles estavam sofrendo Eles deixaram de edificar a casa do Senhor Passados esses mais de 15 anos Deus levanta um homem naquela geração Chamado Ageu. Ageu então profetiza e usado por Deus Anima o povo Edifiquem a casa do Senhor então todo esse contexto nós podemos tirar algumas lições Uma das lições é Todo projeto em que Deus não está incluso Consequentemente este projeto está vulnerável Preste atenção que quando eles chegam em Jerusalém A preocupação maior deles é de edificar o templo E não os muros da cidade Porque eu entendo que pode até haver a proteção humana, mas não existe a proteção divina de nada vale. a um propósito o reino espiritual da maldade se levantará para paralisar Efésios capítulo 6 versículo 12 a nossa Aqueles homens estavam diante de uma nova oportunidade de construir uma nova obra. E mesmo assim se lembram do passado. No Novo Testamento vai dizer, não se derrama vinho novo em obras velhos. Portanto, o que Deus tem para fazer na sua vida é algo novo. E enquanto você não se permitir que o seu coração se volte para isso. E carregar o um sobre você e não entender que o passado só te prende nele você nunca viverá um novo de Deus quarta e última observação atenção aos aliados cuidado com quem você se alia porque seu ele estava tão embutido, na, envolvido na obra do Senhor, que ou melhor, deixa eu ver isso mesmo, não nos convém em hebraico ele estava dizendo nós não temos interesses em comum oh, e é exatamente assim que o mundo oferece as oportunidades quando chega até você, parece que tem tudo em comum, combina com você cabe em você se acopla ao seu estilo e quando você vai perceber, você está conformado ao lado ao mundo Só que a palavra vai dizer Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento E eu Através de Jesus e você toda a humilhação que o nosso mestre passou, só que o mais lindo de tudo é que Mateus 27 versículo 51 vai dizer que quando Jesus rende o seu espírito ao pai e ele diz está consumado Estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais mas agora contudo vos reconciliou ele vos reconciliou com o Pai Com Deus está livre novamente. E todas as vezes em que um pecador se arrepende, diz a Bíblia que há festa nos céus. E eu entendo que toda vez que um pecador se arrepende e se volta nos seus maus caminhos, existe restituição. O exemplo maior é do filho pródigo. O filho pródigo, com, suas, com seus próprios torna, se sentindo um escravo, se sentindo humilhado ele fala, pai eu pequei contra o céu e contra ti eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho o pai não bate no filho o pai não xinga o filho mas o abraça e o beijo e fala traz vestes novas traz sandálias novas e traz o anel quando ele fala, traz o anel ele está dizendo, eu te restituo a autoridade quando ele traz a saudade, A sua honra Quando Jesus está em nosso meio Quando a glória do Senhor está no nosso meio Tem que haver saudação, Existe resposta de oração Existe avisamento Existem milagres Ele exora E o fogo do céu Vem até o altar Lázaro há quatro dias morto Já Só que Marta está desesperada e o Senhor Jesus olha para ela e fala: Marta, eu já não te disse que se você crê, você Poder e autoridade João ele batizou com água Mas vocês serão batizados Como Espírito Santo Dentro de poucos dias Então Jesus ele está deixando Uma promessa Só que depois de ele deixar a promessa Ele vai exigir algo do povo Que estava recebendo a mensagem O que Jesus ele vai dizer é Mas vocês precisam permanecer Em Jerusalém vocês precisam permanecer no lugar em que eu fiz a promessa a vocês Muitos permaneceram, ou melhor, muitos se ausentaram Mas 120 permaneceram no mesmo lugar E eu já libero algo sobre as nossas vidas Enquanto muitos existem eu se chamados de Várias formas. E nessa noite talvez eu esteja falando para pessoas que até dizem, Vanessa, eu entendi, eu entendo muito bem o que essa palavra quer dizer, mas eu posso te dizer algo. Durante muito tempo eu não sei o que é sentir na presença de Deus. Durante muito tempo, Vanessa eu não sei o que é ser cheio de Deus. Ah, oh, se eu te falar, nunca mais falei em línguas estranhas. Eu não sou comum de fazer isso Eu não faço isso Mas se você entende que essa palavra foi para você Que você está na condição de crente saudoso Quando eu falava, quando eu pregava, quando eu ministrava, Quando eu falava em línguas estranhas Não tenha vergonha Você aceita receber uma oração Se direcione aqui na frente Eu sei que a palavra que foi dita hoje aqui Não tem Aqui, e os pastores estarão orando por você Nós estaremos orando e decretando que a falência do inferno E que você vai voltar a ser cheio E que você vai voltar a sentir a presença de Deus Talvez você esteja com vergonha E a palavra de Deus não é mercadoria Nós não podemos insistir Se existe alguém nessa condição Que está querendo sentir de volta a presença de Deus Se direcione aqui nós iremos orar Se não tiver seu lugar mesmo, receba essa palavra, e que a glória de Deus repouse sobre você repouse sobre a sua casa, sobre a sua família todos os dias perpetuamente, em nome de Jesus e eu agradeço a minha